Sabe aquelas séries que todo mundo assistiu, menos você? É delas que a gente vai falar! Confere o vídeo! E aí meus Coco mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio de e você está aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu decidi falar sobre as quatro séries que todo mundo assiste e assistiu, ou vai assistir na vida, e eu não assisti e eu também não tenho interesse de assistir, eu devo ser muito esquisito. Oh, meu Deus do céu! Tem um cabrito ah, tá... que não para quieto Se aqui. A primeira série que todo mundo fala e todo mundo assiste eu não assisti, eu não quero assistir, não sei porquê, não tenho vontade. É Orange is the New Black. A gente vai assistir, Otávio. Vai não. Vai sim. Now, I'm in prison. I don't have... A segunda série que todo mundo já assistiu e todo mundo fala é Breaking Bad e eu não sei por eu nunca tive vontade de assistir. off, actually it's just basic chemistry. Some straight like you just gonna break bad. me amante de coisas medievais e adore mesmo do fundo do meu coração bruxas, feiticeiras e essas coisas eu não consigo gostar de Game of Thrones, eu acho uma série muito chata, sabe, monótona então não dá, não deu <risos> Definitivamente, essa série, quando saiu, eu já não quis assistir, porque eu achei que era muito copiazinha de uma outra série que eu gostava. E acabei não querendo assistir ela por conta disso. A série que eu tô falando é Pretty Little Liars, e eu acho bem... Ah, sei lá. Eu gosto muito de Gossip Girls, e eu sempre achei muito parecido as coisas, apesar de que Pretty Little Liars, pelo que falaram mais pra frente nas temporadas que foram se passando, começou a ir mais pra mistério, suspense, essas coisas. Mas eu criei um rancorzinho no meu coração e decidi não assisti-la. E acho que é isso mesmo. Você aí do outro lado, tem alguma dessas séries na lista das séries que você não assistiu? Ou você assistiu e gostou de algumas dessas séries? Não sei. Você tem alguma série que você já assistiu e que todo mundo diz que é chata? Ou o contrário, que você não gosta e todo mundo já viu e eu não falei aqui? Se sim, não esquece de deixar aqui embaixo no comentário que eu adoro saber a opinião de vocês sobre tudo. É isso aí. Não esquece de deixar o seu joinha pra fortalecer a nossa amizade. E se inscrever aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de tudo que eu apronto. Até a próxima e falou!